sim mano, eu acho que eu vou trocar com o cara, mano Eu não quero ter um mid alto fio, não Ó, oh, posso fazer galho, posso fazer Lissandra, posso fazer Fizz, ó, oh, contra Lissandra O que que é counter de Lissandra, hein, mano? Existe counter de Lissandra? Tem um boneco assim que pá, counter Lissandra Ziggs bombinha? Ô, oh, meu Ziggs é chato, tá? O meu Ziggs é embaçado, velho Ó, oh, e Ziggs aqui É bom pra limpar o Wave E segurar o da na side late game, mano Eu pego o TP e é isso Primeira vez que vejo tu jogar mid Só vem, mano Vou fazer o possível pra mostrar pra vocês que jogar mid Não é difícil, velho Não é difícil, aí. Toma Nos minions mesmo, então toma Agora pegou resino o mago e no cara Pra puxar o wave da melhor maneira Então toma, aqui pressão mid é minha Toma, dois alto ataque Ó, o ar galinha, viu galera Puxar a primeira wave, já o ar galinha, mano. Essa é a ward do League of Legends que ganha jogos, né? Olha o subzão da live aqui, Savitrone. Fica brabo não, paizão. Fica brabo não, mano. Eu vi que ele ficou brabo. Será que ele vai me gankar agora por causa disso, velho? É? Ai, meu Deus. Eu tô com medo agora de tomar gank, velho. É. Aquela ward incomoda muito o jungle, velho. Eu, eu sei o que, que é isso, tá ligado? Fica bravo não, paisão. Não adianta ficar bravo não, mano. O Ziguinho tá conectado lá, o Gank Top. Era pra tá top, caralho. Vai batendo, vai batendo, mano. Vai ba devolve dano, filho. Dois anos Marquinhos, vive coisa pra caralho nesses dois anos desde trocar de trampo, até ir morar sozinho. Galera não é o in-trade, mano, não é o in-trade, sabe o que que é isso mano, foi a Ward na galinha foi eu ir lá roubar os, os minions dele pequenininho, ele ficar puto correr atrás do Ziguinho, olha esse Ziguinho correndo mano, o cara ficou puto, falou que, vou devolver o gank do Marquinhos Bal, deu ruim, tentou trocar de novo Bal, morreu, e ainda matou a Alessandra. Então nós tiltou o cara Unicamente, exclusivamente Por ter guardado a galinha, mano Eu falo pra vocês que o ward na galinha, mano Ganha jogos, mano Pô, eu tenho que fazer gota? Será, mano? Ziggs faz gota, mano? Acho que faz, né, mano? Ó, oh, o Renatinho na hora falou Faz não, pai Na hora, hein, Renatinho? Olha aí, eu tenho um gold, hein, mano Redondo, velho Renatinho, ó o Tab, se conseguir falar os três primeiros itens, mano Eco, chama, Rabadon, zônias, Fechou Ó, oh, avisei que o cara deu o mano. O que eu posso fazer é puxar o wave rápido aqui e tirar alguma coisa dele, velho. Oh. mano. Meu Deus, o milho ficou pra morrer ainda, velho. Que cara idiota, né, velho? Aí foi foda. Precisava dar isso que eu não, era só sair reto, pô. E, mano, será que o Renatinho prefere upar o E ou o W, hein, mano? Outra dúvida do momento aí também, mano. Ó. Ó, o, o E mesmo, né? Fechou? Eu... Nossa, galera. ó oh, é mais um quer tudo Desceu de novo Marquinh para Oi. de fazer os digos parecer um boneco docente tá me dando saudade de jogar com ela vai mano não vai falar para você que não é ruim não velho nossa conseguiu cabecear e mentiu tá aquela cabeçada velho não chegou perto não velho mas falou cabeceu maravilha Então toma esse W na torre aí Só pra assustar Joga os mortais, pô Fudeu, vai chegar o time dos caras aqui, velho mas é o crime, hein, mano, aqui no bot Todas as vezes que, nós, que, a, que o time encostou, o bot deu merda, hein, mano Se paga que esse bot só deixa quieto, né, mano Esse vídeo tá só o suco, Já deixa o like se inscreva E o comentário Caralho, velho, o cara não quer morrer, velho. Ai, velho, ele foi dar B na PQP, velho. Caralho, incomodei muito esse cara agora. Ziggs os bonecos da minha pool mesmo, mano. Boneco que é chato eu gosto muito, velho. Só na incomodância, filho, na bombeta. Aí, Marquinhos, esse Maicon, guardante de respeito, hein? Esse o quê? Michael Jordan? Os zigs? Ah, por causa das enterradas, né? Mano, tô clean no game, né? Acho que eu ainda outro isso aqui pro cara não levar a torre, ó. Vai levar não, filho. Imagina ele ficar aí, ficar aí, morre pra torre. Ó o Michael Jordan, então. Uuuh, enterrado, hein, mano? É, paizão, presta atenção, mano. Esse é o B. a Ah, catapa, mano. Pra quem não sabe de Ziggs, quanto mais você spama a skill, mais rápido você tem a passiva, né? Ah, mano, flashei por Prime ali, galera. Que brincadeira sem graça, hein, mano? Porra, porra. Point. Parece que saiu baixo o negócio aí, né, velho? Vai, vai. Eita! Puxa ele de mim! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, nove, dez. É nice, galera! Mano, eu acho que eu fiquei biga-biga, tá? Já até para na catapa, pro cara nem ter pressão de leme E agora eu vou pro top mesmo? Se pá, velho. Gostei, viu, velho. Ziggs é bem cleanzinho de jogar, mano. Não tem muito segredo. Nice. Toma a bomba. Acabou, hein, mano. Só fazer um Baron agora, bem crocante. Eu vou deixar eles fazendo e botar pressão mid, aí. Sei lá. não. Cuidado, Lissandra. A bolinha dói, velho. Pensando a doer. Trim é foda, né, mano? O cara tava todo cagado. Mano, acho que eu vou de rabadão mesmo, hein? Aqui eu fui grilha agora, se pá, mas... Só pra bazucar esses caras mesmo. Hum. Só o crime. Deixa eu ir embora, mano. Aqui tá bom já Dragãozinho é nosso, botamos pra correr ali Os meninos Uh Ixi, olha o da mano Nossa senhora Assustador, véi O boneco do cara Errei tudo, hein, véi Nossa, deixei o Savitrone fudido, hein, véi Meu Deus, ele até mataria o Darius ali, mas Acabou, hein, véi Nossa, ele ficou muito fudido, véi Será que nós tenta GG, velho? Ou é muito risky? GG meu, gêmeo, hein, Ah, Nice, hein, mano? É isso, véi um salve pra Bruninha ainda, ô Dix, olha lá. Aí, o Zigão, alto fio, galera. Se assim não dá pra dar ali, velho. Tem muito segredo, não, mano. Jogar a mid não é difícil, velho. Eu não sei como é que os caras trolam tanto no meu time. Honrar o Viegão, que o bichão jogou bem, tá? Olha lá, 31 pontos. Quase top dano do time, tá? Aí, ó.